Fala aí Guerreiros e Guerreiro é soldado aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês e a novidade né a febre do momento tá sendo aí o Call of Duty o Call of Duty como a gente chama né o Warzone que foi liberado de graça o novo Battle Royale aí de graça para rapaziada né e não sei se tá acontecendo com vocês mas tem grande, grande grande maioria é assim comigo também aconteceu que você vai vai baixar né você vem aqui Tentando baixar e fica dando. Fica dando ruim. Fica dando. Fica dando que o, que o site não existe. Que não sei o que. Quer ver, ó? Vou colocar aqui histórico. Histórico. Cadê histórico? Histórico. Você vai. Cadê histórico? Você vai vir aqui, ó. Você tenta aba é, baixar, né? Pelo. Pelo pelo site da Blizzard e não vai você clica aqui ele fica carregando carregando carregando carregando e não baixa né ó deixa eu fazer a demonstração eu não sei se é ó fica aqui ó mais ou menos não sei se dá para ver vou colocar aqui exibir Fica mais ou menos aí quase 20 minutos você baixar um arquivo de 4 megas. Então é porque tem muita gente baixando ao mesmo tempo, bastante pessoas simultâneas querendo baixar. Então tá dando esse esse atraso, esse lag na rede. É que nem na Black Friday, sabe? Quando tem bastante coisa lá e todo mundo acessa o site de uma vez. Daí ó, aí fica dando esse erro. também tá vendo? Aí você coloca aqui e fica infinito. Você não consegue baixar o executável. Qual que seria esse executável? Esse aqui ó, esse executável aqui né? O, o... Battle Setup que você vai instalar ele para poder abrir essa guia aqui e baixar o <coughs> o Call of Duty Warzone né então eu vou estar disponibilizando o link tá pelo G Drive parceiro eu vou estar disponibilizando o link pelo G Drive pode ver que eu consegui o meu amigo aí meus amigos tanto os meus colegas meus amigos meus colegas de, de jogo tanto o tanto Padinho como Odila Aí eles, me dispon... eles conseguiram baixar antes, né, dessa muvuca. E eles me disponibilizaram o link, né, o arquivo. E eu tô aqui, acabei de upar pra vocês aqui, ó. Acabei, acabei de upar aqui ele no, no G-Drive e vou disponibilizar o link pra vocês, tá? É só clicar aí, ó. Clicou, já vai estar tá aqui, ó. Pode ficar tranquilo, é livre de vírus. Você pode fazer a varredura, tá? Ó. Vou até fazer aqui pra vocês. Não é vírus, não é nada. Você pode fazer aí, ó. Cadê o antivírus? Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? Verificar com o Ender Defense. Ó, não tem vírus, não tem nada, pode ficar tranquilo, tá? Verificar agora. Tem nada, tem nada tá é só o arquivo meu executar porque não tá conseguindo baixar então o link vai estar tá aqui na primeira descrição só você acessar baixar e esperar porque é 85 GB, meu partido ó eu tenho a internet sem mega só que tá ali como tem muita gente baixando o eu não sei os servidores eles estão limitando a 5 a 7 megas por por segundo de download, então tá demorando pra cacete, eu não sei quanto tempo vai demorar pra baixar, mas vai tá aí, depois eu trago o jogo pra vocês, rodando em primeira mão tá bom? Então não se esqueça de deixar o like se te ajudou, comenta aqui, deixa nos comentários, deixa o like, a curtida e compartilha o amigo seu que também quer baixar tá bom? E vamos jogar Call of Duty Warzone, meu parceiro, que eu tô doido pra jogar esse jogo, tá todo mundo falando tá bom? Filhos com Deus, grande abraço e lembre-se porque esse game é uma guerra fui, chupa bife